Fala rapaziada, estamos aqui para mais um vídeo E hoje aqui no canal, mano, eu vim trazer para vocês A como tá fazendo um banner de Minecraft Sim, aquele banner Que fica no seu canal lá Você principalmente, você quer fazer isso Pode deixar seu canal mais bonito E atrair mais pessoas para o seu canal É, você pode ver aqui Meu banner é meio que meu nome E ali embaixo escrito Vídeos, eu nem sei mais eu não sei, eu não vi mais Mas enfim, eu já vim ensinar aqui a vocês A como tá fazendo um banner totalmente de graça, né? E eu vou avisando, você vai precisar de apenas um aplicativo. E é esse aqui, o Pixel Lab. O download tá na Play Store, se eu não me engano, tá na apple Store também. Enfim. Calma que o Discord caindo mensagem aqui, eu vou desligar aqui rapidão. Bom, eu já vou dizendo que o aplicativo tá com os bugs de vez em quando Que você deixa a internet ligada ele trava e sai Então eu recomendo Eu tô com ele deitado, mas ele em pé do mesmo jeito Só muda aqui o layout, tá bom? Vou, na verdade eu vou colocar em pé Bom galera, quando você entrar aqui vai ter esse texto aqui escrito new texto Mas primeiramente você tem que saber o tamanho do seu banner No meu caso, no caso tamanho do banner Você vem aqui, nesses três pontinhos Vem tamanho da imagem, vem personalizado e vem aqui, capa para o youtube, aí ele vai estar tá colocando tomate você tá vendo que a, a, a foto diminuiu não sei se é assim que se pronuncie mais enfim, primeiramente ele, nós a gente pode colocar um fundo aqui no caso você pode baixar uma imagem da internet no meu caso eu tenho aqui uma imagem que eu vou colocar aqui você colocar essa imagem, você vem aqui nesses três pontinhos e usar da galeria pronto, aí você seleciona essa imagem pronto, selecionei aqui o que eu queria e bom, agora vamos começar aqui com o um básico. O que eu, primeiramente você tem que colocar? Se você quiser fazer um banner sem seu nome, vai ficar bom. Porém, eu recomendo colocar seu nome, porque as pessoas entram no seu canal e já vê ó, o canal é banheiro organizado. Tem aqui um banner, enfim. Você vai editar esse texto, vem aqui nesse lapizinho e vem aqui nesse outro lápis. Aí você clica aqui e digita qualquer coisa aleatória, por exemplo, o Dudu, você coloca o nome do seu canal. Aí beleza, você coloca aqui no meiozinho Porque o tamanho do banner do Minecraft Do, do YouTube tem um limite Aí coloca aqui no meiozinho mais um. No meu caso eu tenho aqui uma fonte de Minecraft Que eu tenho A fonte do Minecraft original Que é aquela Que tem um texto do Minecraft Mas você pode usar qualquer uma mas aqui, No Pixel Lab tem muitas variações aqui Porém eu vou usar minha Normalzinha aqui Que é essa aqui ó Pera aí, essa É aqui ó Tudo do Crash B Agora você pode vir aqui e fazer o que você quiser praticamente você Você pode colocar aqui um contorno para deixar assim mais destacado. E uma coisa que eu recomendo, galera, é vocês vêm aqui em texto 3D. 3D vocês habilita. Aí vem aqui em profundidade. Você pode deixar aqui no máximo se você quiser. Esse aqui, aí você vem aqui, ó. Rotação X. Aí tá em zero aqui, ó. Coloca um pouco mais e ele vai abaixar assim, tá vendo? Eu posso deixar assim, ó. Aí parece que, que ele tá vindo lá do... Da casa do cara. Ai. Enfim, vamos aqui agora. E, e praticamente seu banner já tá feito. Porém, você pode adicionar mais coisas aqui, por exemplo. É, vir aqui mudar a cor do texto. Colocar um vermelho, por exemplo. Já está aqui um vermelho, mano. Aqui. Pera aí. Aqui, coloca vermelho, por exemplo. Aí você vem aqui, mano. Você pode adicionar aqui embaixo mais um texto. E vem aqui e adicionar aqui, ó. Vem vamos editar aqui. Vou colocar aqui, por exemplo, vídeos. A... Quartas Não, as terças fe... Terças fe... Não sei pra onde. Terças Feiras Aí beleza Ou então você coloca aqui, ó Assim Aí você vai girar aqui pra ele ficar certo, ó. Você pode dar um zoom aqui que fica mais fácil Pronto, aí vem aqui, ó Em Cor E coloca a cor que você quiser, por exemplo, um verde para não deixar tão igual do texto aí vem aqui em fonte coloca outra fonte dessa vez diferente da outra e agora assim tá vendo aí vamos aqui em contorno por exemplo e coloca aqui ó um contorno esse contorno deixa aqui mais fino assim do jeito que eu queria aí beleza aí você pode vir aqui ó e ver que ficou até da horinha agora você pode adicionar suas redes sociais. O que são as redes sociais? São redes sociais como Instagram, Facebook. Porém, você precisará do ícone dele em PNG. PNG é o que, mano? Sabe aquelas imagens que você baixa do Google? A maioria não é em PNG, que tem aquele fundo branco atrás. Imagem PNG é isso aqui, ó. É esse tipo de imagem que você tá vendo que ele tem tipo no final assim tudo é tudo uns degrauzinhos assim um estilo de bloquinho assim isso é imagem Pera peraí que eu fiz merda aqui. o que deu eu aqui mano eu fui colocar para mudar o bagulho lá e saiu eu entrei vários outros editores mas mesmo assim eu uso ele que eu gostei. então vamos colocar tudo de novo beleza galera coloquei tudo de novo e agora sim tá certo e depois que você terminar de fazer o banner do jeito que você fez, lembrando que tem que deixar mais ou menos aqui no meio, para o banner não sair tão... Tipo, nem tão tanto abaixo, tem que sair no meio para ficar certo, beleza? Então, vamos aqui só colocar um pouco mais para cima. Beleza. É, agora que você já terminou seu banner, você vem aqui em nesses três pontinhos novamente e vem em exportar a imagem. Aí vai ter que estar tá aqui, ó 2.560 por 1.000... 440 Beleza, PNG ali em cima, e se ele em salvar na galeria, vai estar tá renderizando aqui, beleza. Depois você é, exportou o banner, agora ele vai estar tá vindo aqui, né, para sua galeria. Então agora vamos lá na galeria, aí você vai estar tá esperando ele estar. Carregando tudo aqui e agora você vai lá em Lapisinho, beleza? E aqui vai ter essas opções no meu caso de um zoom aqui para ficar mais perto e vai ter painel, playlist, estatísticos comentários, legenda, diretoral, monetização, personalização, biblioteca de áudio. Você vem personalização, aí você vai vir aqui em Blending, eu não sei falar inglês e vamos aqui em alterar banner. Aí você clica em alterar, aí você tá vindo aqui em procurar. Aí você vai estar indo para sua galeria e selecionar lá. No meu caso, eu não vou mudar meu banner, porque eu já tenho um. Então, galera, é muito obrigado. Até aqui esse tutorial, você. Eu só vou colocar aqui mesmo para vocês verem. Vamos não colocar aqui para vocês verem? Pera aí. Clicou? Espera aí, não ficou perfeito não. Mas enfim, se o seu banner Fica meio assim cortado assim, ó você pode ir lá no Pixel Lab de novo e abaixar o tamanho da letra, beleza? E muito obrigado que você até aqui, é isso, tamo junto.